Empreender é ter um propósito, acreditar em um sonho e correr atrás para realizá-lo. Olá, muito prazer! Meu nome é Suelen Ramos, Sou empreendedora digital e especialista em produção de vídeos. O Empreenda pra Valer nasceu com o objetivo de ajudar outros empreendedores a crescerem usando esse poder incrível que a internet tem para oferecer. Aqui você vai encontrar assuntos sobre empreendedorismo digital, produção de vídeos e como vender mais seus produtos e serviços na internet. E se ainda não trabalha online, irá aprender dicas e conteúdos sobre marketing digital. A ideia é ensinar como usar melhor as mídias sociais para alavancar o seu negócio. E o que eu quero com tudo isso? Que você tenha conhecimento, tire as suas ideias do papel e mostre para o mundo o seu trabalho. E conte comigo nessa caminhada!